Clickbait, você usa? Você acha que vale a pena usar? Eu não uso. Quer saber por quê? Vem. Tem muito canal grande aí. Quando eu digo grande, eu digo gigante. Canal bom, usando clickbait. Por quê? Porque YouTube é marketing. Então, o que eles acham é que se eles botarem ali o clickbait, que eles vão ganhar views. Mas o que eu faço quando eu vejo o clickbait e vejo que não tem nada, não tem nada a ver aquilo? Que eles estão falando ali, eu saio do canal, eu saí na hora, talvez até eu desassine o canal, por maior que seja. Há muitos canais grandes que eu não vou citar aqui, tá? Por uma questão até de não querer criar treta com ninguém, porque colocam um clickbait sim. Descoberta água na Lua, no satélite natural, vamos falar lá o termo correto, né? Lua, a sua nossa. Descoberta água no satélite natural de Júpiter. Foi descoberta a água... Não, não foi. Foi outra coisa que foi descoberta. Procure aí na internet que vocês vão ver alguns canais contando, falando o que foi descoberto naquele satélite natural lá em Júpiter. Eu poderia colocar aqui o clickbait que eu quisesse, mas eu botei o título Terra Plana porque eu vou falar na Terra Plana também. Eu não gosto do clickbait, gente. Eu gosto do clickbait de uma forma seguinte. Clique atraente. Clique que atraia a cliques. E não o um clickbait, aquele clique que te dá uma informação falsa E quando você entra no vídeo, você fala Não, gente, não era bem isso que eu quis dizer Eu botei esse, esse título, mas não é isso que acontece Só que não, eu não gosto disso Eu sei que eu vou criar muita, muita treta Eu sei que eu vou criar muita polêmica com amigos, inclusive Mas é assim que eu penso E eu respeito o pensamento de todos vocês Quem quiser continuar usando, que use Mas eu não uso Por quê? Porque eu coloquei terra plana no título aqui do vídeo porque eu vou falar dos terraplanistas, da idiotice que é essa ideia da terra plana, ok? E das mentiras que eles fazem, que eles não sabem nem o que, que é a, o, o efeito Dunning-Kruger. E aqui eu vou fazer uma pergunta aos terraplanistas. Vocês sabem quem foi Dunning-Kruger? Ó, oh, quem souber dos meus inscritos aqui, não bota a resposta da pesquisa sobre o que é Dunning-Kruger, quem foi Dunning-Kruger, não coloquem essa explicação aqui nos comentários, não. Deixa o terraplanista procurar, deixa o terraplanista pesquisar, pra aprender quem foi esse tal de Dani kruger tá <risos> ok? Vocês sabem porque, quem, ó, entendedores entenderão, hein? Entendedores saberão porque que eu tô rindo aqui. Eu sei muito bem o que é o efeito Dunning-Kruger, eu pesquisei, eu pesquisei muito bem sobre isso, eu sei muito bem o que que é, tá? Então, quando eu coloco terra plana aqui no, no título, é porque eu estou falando deles agora, desses imbecis, nessa turma que tem essa idiotice, dessa... Aceita, né? E não adianta dizer aceita que dói menos, trocadilho foi intencional, porque dói mais sim. Porque nossos jovens estão correndo risco de acreditar tá nessa idiotice. Eles são vítimas dessa idiotice. Então, gente, clique bait? Não. Clique atraente? Sim. Tem muita, tem muita gente boa aqui no canal da Resistência Científica que faz uns, uns títulos bem feitos mesmo, tipo a Mary do canal Todos pela Saúde, ela coloca assim: é, açúcar, devemos comer mais açúcar, verdade ou mentira? Um exemplo, tá? Ela fez um vídeo agora recente sobre esse assunto que, que aliás eu recomendo muito vocês assistirem, é o canal Todos pela Saúde, em onde ela explica isso, tá? Ela ela fala sobre isso, sobre essa esses mitos que aparecem mito não, mito não é o termo correto, que mito é tudo aquilo que se relaciona com Deus, isso não é o caso, tá? É, fato ou mentira, né? Ela usa, tá, tá fazendo essa série que eu acho sensacional. E ela tá detonando muita fake news que aparece por aí. Então, gente, clickbait, não. É, título atraente, sim. Esse é o meu pensamento, esse é o meu modo de agir. E é isso que eu vou fazer com o meu canal. Doa em quem doer, ok? <risos> Viram? gostado do português? Doa em quem doer? Lembraram? Melhores do mundo aquele negócio tá? cara Que dói, que dói em alguém, não dói a alguém não, Pronto, bom, bom. vamos voltar aqui pro, pro assunto Então, eu sou totalmente contra o clickbait E era isso que eu queria falar pra vocês Vocês vão encontrar muito clickbait por aí muito De canal, de canal gigante, hein? De canal gigante Eu já vi vários, não vou citar nenhum deles Não vou citar nenhum deles, tá bom? Mas eu vou botar Terra Plana aqui e vocês vão ver como esse vídeo vai encher de views. Só porque eu botei Terra Plana no título. Mas eu falei de Terra Plana, não falei de terra, dos terraplanistas? Então tá justificado o meu título. Não é clickbait. Falou? Um abraço. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.